Ora, muito boa tarde, seja muito mais, uh, seja bem-vindo aqui ao workshop uh, da casa. Desta vez em contexto Green Week. Green Week é até dia 29 de novembro. O Hammerland está a promover aqui uma compra consciente, responsável, sustentável, através das às vezes pequenos gestos, por exemplo, a poupança de água, a poupança de energia, energia renovável, seja por economia circular ou até por um ambiente mais saudável, que é um bocadinho o contexto aqui do nosso workshop, que é pinto o interior da sua casa com as tintas biológicas. Por isso acompanhe aí no Instagram, no Facebook do Hammerland por Portugal, e coloque as suas questões, nós respondemos aqui em direto. Comigo tenho uma pessoa que está há 14 anos na empresa, é a Liliana Pires de Alfragido, e é especialista em pintura. Olá, Liliana. Olá, André. Tudo bem? Sim. Diz-me, Liliana, o que é que vamos fazer neste workshop? O que é que vamos então, aqui aprender? O que é que vamos aqui aprender? Vamos, vamos uh, tornar a, a pintura dos nossos interiores um bocadinho mais... Uh, desmistificar aqui um bocadinho uh, o, o processo da pintura. Não é nada muito difícil, precisamos apenas ter alguns pontos... Uh, em mente, para uh, que as pinturas depois corram bem. Como tu disseste, uh, um dos grandes objetivos é trabalhar cada vez mais artigos uhum. que, que tenham menos componentes químicos e que se tornem mais ecológicos. É uma preocupação de todos, principalmente cada vez mais dos Sim. nossos clientes, Toda ainda a bem. Para dar o nosso habitat mais positivo, um mundo muito mais... Uh... Exatamente, exatamente. Mais saudável, mais sustentável. Tal e qual. Uh, a Leroy trabalha em parceria com os nossos fornecedores cada vez mais para ter isso em atenção. Bem. E mais para a frente já vou explicar... Quando lá chegarmos. Exatamente, quando lá chegarmos. Então qual é aqui o primeiro passo então, o primeiro quando passo. queremos iniciar aqui uma Quando queremos iniciar aqui umas pinturas das nossas paredes, o que devemos ter em atenção é as necessidades. Ok? Uhum. Limpeza é uma coisa crucial. Okay, Independentemente ótimo. de ser de uma cozinha, de uma sala, de um quarto... Existe sempre a necessidade de fazermos uma limpeza. Ok, então aquele contexto, temos uma parede para pintar e chegamos lá à casa e é só pintar direto, isso não, não existe? De todo, de todo. Okay, quer, quer dizer, um o pode existir, normal pode digamos, existir, dia -dia. mas não é o um mais correto, ok? É um bocadinho. Então, uh, existe uh, vários produtos para que possamos então executar estas nossas limpezas. Temos de terem aqui atenção, pelo menos em dois pontos essenciais. Perceber se a sujidade que temos é apenas. Aquela junto aos interruptores, que okay. normalmente fica às marcas de, das mãos. Se é uma situação onde existe mais gordura, se é uma situação onde existe mais fungos. E isso tratamos de maneira diferente, ok? okay. Consoante uh, a indicação. Sim, por vezes temos crianças em casa, por exemplo, constantemente eles estão a tocar com as mãos na parede, ou também gordura, já aconteceu de pegarem numa canetazinha e às por vezes exemplo, irem lá uh, fazer uma pintura artística. Um, uma pintura artística, exatamente. Acredito que para eles seja um grande presente para os pais, mas depois ninguém vai <risos> gostar de, de ver. Então, temos aqui a nossa esponja mágica, okay. que é um artigo que nós temos disponível na nossa loja. Esta esponja é fantástica, porque precisamos apenas de umedecer, ela já traz um líquido okay. no seu interior, e onde podemos fazer a limpeza, aquela tal mais usual que tem junto aos interruptores, aquela limpeza mais banal. Ok, Pronto. mais simples. Mais simples, assim. exatamente. É mais simples. Se formos optar por algo... Hum, gorduras, ou porque tivemos algum desastre em casa, por exemplo, pessoas fumadoras, existe tendência a, as paredes a ficarem ligeiramente mais okay, amarelas. Amareladas mais. Temos este produto. Como é que este produto é feito? Ou seja, é diluída uma colher de sopa por cada litro de água. A água pode ser fria, se for morna, tanto melhor, mas uhum. fria também dá uma colher de sopa por cada litro de água, uma esponjinha, um pano e, limpamos, por exemplo, e vamos parede, limpando. Como, por exemplo, temos aqui algumas... Sim, uh, temos aqui algumas demonstrações daquela sujidade junto aos rodapés, por exemplo, a vassoura, há o aspirador e vai ficando sempre estas marcas. Não precisa de nada muito, muito específico, a esponja mágica neste caso resolveria Resolve facilmente um esse problema. Ótimo. Uh, em continuidade aqui com o nosso produto de limpeza Robilava, estava-te a dizer, uh, em situações de haver fumadores em casa, é crucial também fazer esta limpeza porquê? porque a tinta tem tendência a ir ficando amarela, nós não damos conta, mas Sim. vai ficando amarela e temos também uh, soluções também muito, uh, ou seja, situações onde desaparece muitas umidades, conjunto aos tetos, zonas de cozinha e, e casas de banho que também têm mais tendência à condensação e vai-nos aparecendo aqueles pontinhos mais enegrecidos e existem produtos específicos para fazer essa limpeza. Contudo, independentemente de qual o produto utilizarmos para a limpeza, uhum. é muito importante neutralizar esse produto, ok? Nunca convém limpar só e deixar secar. O produto tem que ser neutralizado. Neutralizado como? De preferência, passar abundantemente com água de seguida, ok? okay. Fazer depois quase uma limpeza. Exatamente, para termos produto. a certeza que independentemente deste produto, deste ou dos antifungos, não fica resíduo nenhum de, do produto okay. na, na parede. Pois pode, a... haver, hum, pode haver situações em que isso seja prejudicial na aplicação das tintas ou primários e, e por aí fora. Sim, porque é que muitas vezes, hoje em dia, se fizermos uma pintura de uma parede sem a limparmos, depois futuramente podem voltar a aparecer esses fungos, e essas exatamente, umidades, exatamente. só ficaram escondidas. Só no, no ficaram fundo. camufladas, exatamente. Camufladas. exatamente Então, depois de neutralizarmos a nossa, as nossas paredes com estes produtos de limpeza, há o processo da secagem. Muitas das vezes, limpamos com água, ao fim de duas, três horas tocamos, está seco, não está. Convém, no mínimo, oito horas, 8 horas. De, de, de secagem, sim para que possamos ter a certeza que a água já evaporou toda e que estamos, então, preparados claro. para fazer a nossa reparação, a pintura, o que seja. Algo aqui importante, imagina, é, é primeiro fazermos a limpeza, só depois as reparações? Sim, sim. Eu já, vou, eu já te vou explicar também o porquê. Porque quando fazemos reparações, vamos implicar com massas, e massas essas que também têm um tempo de secagem. Se vamos colocar água depois no interior das massas, vamos estar a fragilizá las também um bocadinho. Okay. Por isso, o ideal é começarmos pela limpeza e pelas reparações seguidamente, caso seja necessário. Uh, temos a limpeza, então, efetuada. Feito. Tudo limpo, sequinho. Colocamos a água. Exatamente. Esperamos passo, as 8 horas. as 8 horas. E, vamos próximo Vamos pintar. Pronto. Outra das coisas também que... Muitas das vezes as pessoas sentem um bocadinho de dificuldade, e com furações em paredes. Cá sempre, não é? Há temos pintar, ou há sempre pequenas furações. Um ou de um preguinho de um quadro, ou de uma fotografia, ou de alguma coisa, hum, que foi feito e agora, ao remover, ficamos lá com umas mazelas na parede. Então, nestas situações, é muito fácil. Existem vários tipos de massa, okay. em pó, ou até mesmo já prontas. Para situações pontuais, eu acho que não se justifica estar a adquirir a massa em pó, porque implica no processo de estarmos a fazer... Isso é para maiores quantidades. Sim, maiores quantidades e assim, tendo em conta que tens este tipo de produtos que está prontíssimo a aplicar e é para situações tão, tão pontuais, acho que não vale a pena estarmos a adquirir Muito bem. algo maior. Vem em vários formatos e também tem duas, duas ou três coisas que devemos ter em atenção. Primeiro... Vamos profundidade de, das furações. Okay. Existem dois tipos de massa. Umas para reparações mais superficiais, quando é o caso de haver algumas imperfeições, uhum. como é o caso do que vemos aqui, ou até mesmo se houver aquelas microfendas que, que às vezes costumam haver nas paredes. Exatamente. Até, os prédios acabam por ceder, ceder um, um bocadinho carinho, e, fazer aquelas exatamente, fendas. e acabar por criar aqui algumas fendas. Quando assim é, estamos a falar em espessuras. De dois, cinco milímetros, uhum. não mais do que isso. Okay, existem, massas, existem massas de reparação que vão comatar essas um, diferenças muito mais facilmente. São massas que são mais pesadas, têm mais componente de água, que servem só para reparar superficialmente. Okay? Okay. Na situação que aqui temos, como são furações um pouco mais profundas, convém utilizar... Como muitas vezes, por exemplo, fixamos um móvel, algo assim, e temos estas furações... Um pouco mais profundo exatamente. ali a sala, tiramos o móvel e como é que resolvemos exatamente. aqui estas furações. Exatamente. Então, temos neste formato, que vem em bisnaga uhum. e é só chegar aqui e fazermos a aplicação com uma espátula na nossa parede ou temos, com um pouco mais de quantidade... Já temos aqui uma questão, Liliana. Boa. isto aqui vem direto. Então, Vamos lá, então. Temos aqui, a questão é... Uh, digamos que aqui, as 8 horas de secagem é igual no inverno e no verão? Ou por a temperatura pode alterar? É sim, pode alterar um bocadinho, é um facto. Uh, também tem muito a ver com a zona em questão. Se for zonas onde realmente temos muita umidade, o ideal é irmos até às 24 horas, ok? okay. Até quando mais tempo, melhor, que é para ficar mesmo exatamente perfeito, né? Exatamente, mais vale pecarmos por excesso, neste caso, do que por, uh, por falta. Uh, Embora a água uh, em 8 horas, e tendo em conta que não vamos encharcar, que é uhum. mais uma limpeza superficial, uh, 8 horas será o ideal. Uh, claro que o facto de haver zonas que só por si já Sim, são um pouco mais úmidas e tudo, até às 24 horas um, é o suficiente. É preferível já sempre pela segurança. Tal e qual, tal e qual. é, é que eu estava a te dizer, neste aspecto é sempre preferível por, por excesso e não por, por falta. Hum, então, a nossa massa. Estava-te aqui a dizer que temos este tipo de, de, de formato. Ah, temos já aqui outra questão. Vamos, bora. Isto está ótimo. Continue a colocar as questões. Nós estamos aqui para responder. Exatamente. Então, este produto também serve para limpar portas brancas lacadas? Este sim. Este aqui sim. Este, este, sim. Sim. este sim o outro uh, o formato mais o simples formato o formato mais simples a esponja, a esponja. depende da sujidade que estamos a falar Aí está se for daquela sujidade residual facilmente conseguimos com a esponja ok uh, as portas brancas lacadas ou independentemente de serem brancas uh, se tiver a ver um, com portas de mobiliário de, de cozinha por exemplo ou até exemplo. mesmo de casa de banho onde aqui um, as gorduras, mais uma vez, volto a, a, a referenciar, são muito influenciáveis e o facto de nós utilizarmos também produtos de limpeza no nosso dia-a-dia -dia, que são um bocadinho mais abrasivos aos lacados. Sem querer, pois. às vezes vai de limpa-gorduras naquilo tudo. Quando pegamos o primeiro produto, temos Mas, ali à mão, e às vezes pode não ser o Contudo, melhor. Contudo, o Robilava uh, pode ser utilizado para essa uh, aplicação. Ok, espetacular. Quando depois já não conseguimos só com o produto de limpeza, que já há outros processos... Uh... A elaborar para conseguir voltar a ter as portas lacadas novamente imaculadas. É isso, vamos então, estamos aqui na parte do, na dos braços. Na parte bracos, da reparação uh, dos braços, já que a massa. Nós aqui nesta demonstração temos apenas algumas fissuras feitas por uh, pregos, parafusos, o que seja. Uhum. Uh, relembrar também que em relação àquelas uh, microfissuras que estava a dizer há pouco, Sim. pelo facto de elas estarem ligeiramente abertas nunca repará-las só assim, como elas estão, ok? Nestes buracos, sim. Se eventualmente houver uma microfissura... Não chega a colocar só a massa? Não chega a colocar só a massa. Porque é assim, muitas das vezes existem microfissuras que visivelmente, para nós está tudo ok, mas às vezes aquela parte mais superficial da parede está ligeiramente solta. E então o que é que se faz? Com uma espátula, um produto semelhante a este que tem okay. aqui uma ponta, nós vamos e abrimos um bocadinho mais aquela fenda, para garantir que tudo o que está ali à volta, que esteja solto ou danificado, saia, ok? Ok, faz Pronto. sentido. Acabamos por ter que abrir mais a fenda para Exatamente. conseguir aplicar melhor Muitas também o produto. Exatamente. Muitas vezes não é muito mais, não é? Mas só aqueles milímetros faz a diferença. Boa dica. Limpar bem todas aquelas poeiras que ficam, para garantir que não fica nada que vai interferir depois com a aplicação pois. dos nossos produtos e aí sim as massas. Eu escolhi esta para fazermos a aplicação, vem okay. num formato de quilo, exatamente, e esta massa tem a vantagem de poder ser aplicada até 5 centímetros de profundidade na primeira de mão, ok? O que quer dizer que para os buracos que nós temos aqui, os 5 centímetros funcionaria. Espetacular. E agora tu perguntas-me assim, ah, mas a minha se calhar não tem 5, tem 5 e meio, tem 6. Uma primeira fase podemos aplicar a massa, esta dos uhum. 5 centímetros, ela ao secar vai sempre retrair um pouco. O que é que podemos fazer de seguida? Voltar a fazer uma segunda aplicação uma segunda se necessário. Camada. Se eventualmente temos dúvidas, ok, não é bem 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser mais, uh, então existem massas sem limites de enchimento, onde nós podemos logo de seguida fazer a reparação okay. sem problema algum. Vamos Bom, então aqui aplicar... Aqui, digamos que a profundidade do, do furo, do, do buraco, exatamente. Uh, pode alterar aqui um bocadinho a escolha da massa. Pode, pode. É importante. Na dúvida, mais uma vez, na dúvida, mais vale escolhermos uma que não tenha limite de profundidade e garantimos claro. sempre que tapamos fissuras pequenas e um pouco Mais uma um vez, maior. pela segurança. Mais uma vez, pela segurança, exatamente. <risos> então, vamos lá aplicar isto um bocadinho. Vamos lá aplicar isto um bocadinho. Esta espátula, como te disse, uh, é crucial para por causa de ter esta ponta, uhum. que se torna muito mais fácil para abrirmos uh, as, as fendas que existam, se for necessário. Tem também aqui um orifício que nos permite tirar pregos ou parafusos que ainda estejam na parede e também tem a vantagem de ter aqui esta zona que, para fazermos aplicação de tinta, podemos depois limpar o um rolo com esta parte. Okay? ok É uma espátula mais multifacetada. Também dá para abrir embalagens. Uh, sim, de bebidas, por exemplo. Bebidas, por exemplo. Sim, né? Por exemplo, da agora, <risos> agora. Entretanto, esta é aquela mais típica, mais sim. usual. Tem diversas dimensões, aqui a largura da espátula. Sim, esta acaba por ser aquela que utilizamos mais, não né? é? Uma espátula acaba por comprar Exatamente. esse modelo, nunca aquele porque até penso que tem demasiadas funções. Sim, às vezes é, nem damos conta. De estar, de Exatamente, mesmo. às vezes vemos aqui uma espátula com tantos cortes e assim, oi, mas é não. Mas eu acho que uma espátula destas já toda a gente viu, já devem ter, uma, ou maior, ou um pouco mais pequena, mas sim. Uma espátula destas é o suficiente para fazermos as nossas aplicações. Vamos lá, aplicar, aqui, basta tirarmos é, aplicamos aqui, aqui. Aplicamos é, não diretamente, aplicamos diretamente. nada. Deixo que seguro? Vamos... Só recapitular aqui um bocadinho. Está a limpeza feita. Está uh, neutralizado com água. Já secou as 24 horas. Entretanto, até desviámos um móvel e descobrimos que temos <risos> surpresas numa outra parede. Vamos reparar. Vamos a isso. A massa está prontinha a aplicar. Não há cá que misturar nada. Não temos que mexer nada. E vamos aplicar. Basta pressionarmos. Aqui. Assim. Facilmente. Para irmos enchendo aqui as enchendo Oi, já estou aqui a sujar o chão. Eu depois limpo. Boa, boa. Trouxeste vassoura? Trouxe tudo. Boa. É isso mesmo. E agora ele também começa a entrar, não é? Exatamente. Vai tapando aos poucos. Tapando aos poucos. É normal, inicialmente, quando estamos a fazer Uh, estas reparações. Uhum. Nós vemos aqui, às vezes, até a massa ligeiramente levantada, mas como te disse É digo, isso que eu te ia te perguntar. Eu parece que faz logo uma pequena bolha. Faz. Isto é normal porque, é o que eu te estava a dizer, a massa depois, quando seca, tem tendência sempre a ser para retrair um bocadinho. A aplicação é feita sempre um bocadinho acima e sempre um pouco abaixo em relação à furação. Okay. Um, no para facto... dar uma Exatamente, para dar aqui uma margem também. Vamos sempre alisando, repetindo o processo se necessário depois da cura desta massa. Uhum. Contudo, nós estávamos a utilizar essas. Se eventualmente se sentirem mais à vontade, esta, esta opção também é ótima porque já tem um bocal um pouco mais direcional, onde nós podemos. Para quem não tem mais tanta experiência, digamos. É mais prático. Exatamente. Mais, mais prático, exatamente. As pessoas também sentem um bocadinho mais de receio para tirar de uma embalagem tão Sim. grande e depois como é que conservam. Até pela quantidade mais... e tudo. Exatamente. A forma de, de fechar. Exatamente. É muito mais simples. Queres experimentar uma, André? Vamos. Agora trocamos aqui. Seguras tu? Seguro eu. Até porque tu és mais alto e consegues chegar lá acima muito mais facilmente. Estás a ver, não é difícil? Não, é simples. É simples. Vamos espalhando, vamos tirando este dente se... Exatamente. Ora, põe, ó oh. Estás pronto. Logo já sabes qual é oh, a o trabalho por, de casa. Acaba por até ser simples. Uh, senti que temos sempre tendência se calhar, a tirar demasiado. Sim, uh, é, não é? é normal, é temos normal. Temos tendência a achar que não vai chegar e depois no fundo até aqui mais de metade e chegou perfeitamente sim, por isso. Sim. Acaba por ser super prático. Sim, e qualquer pessoa pode aplicar. Qualquer pessoa consegue aplicar. Também. Sim, facilmente. Muito. Depois, em relação a estas coisas que aqui vão ficando, nós agora não vamos mexer para já, porque está feito mesmo há pouco tempo. Depois, Depois demora quanto tempo a secar, mais ou menos? Aí está, vai depender também muito do enchimento que vamos fazer, mas pelo menos 12 horas, ok? Nestas reparações que são um bocadinho mais profundas, vamos mesmo deixar... Mesmo desta camada, imagina, deixo esta camada 12 horas... Ele exatamente. vai chegar um, pouco, Ele vai volta um a colocar... pouco. Exatamente, se vires que há necessidade. Aí sim voltamos a repetir o processo, ok? okay? Muitas vezes até é quase um dia para o outro, não é? Deixar sim. o processo quase um dia para o outro. Sim, muitas das vezes estas reparações são feitas, ou seja, ou fazemos no, no dia anterior para irmos começar as pinturas sim. só no dia seguinte, à tarde, ou porque vamos fazer agora e só daqui a dois ou três dias é que vamos iniciar as pinturas. Okay. Por isso isto acaba por ser o primeiro processo e o tempo de secagem costuma ser uh, suficiente. Acho que temos aqui mais uma. Temos. Mais uma. Vamos então, lá. Depois de aplicar a massa, é necessário lixar a parede? Ora, pois bem. Chegar, aí, aí, exatamente. Certamente era disso que ias falar era... porque eu já vi ali a lixa. Exatamente. Então, como eu te estava a dizer, existem sempre aqui estas pequenas imperfeições que ficam depois da massa aplicada há a necessidade de voltar a uniformizar tudo isto. Muito prático também, existem estas lixas em taco, que estão uh, já prontas a ser uhum. utilizadas. O grão é fino, ok, okay. não precisamos de um grão ali, tá. muito grosso, porque aqui é mesmo só para uh, despolir essa superfície. Eu não vou colocar agora ali porque não, tá seco, nós né? aplicamos a massa, exatamente, mas posso exemplificar aqui. Este grão de lixa tem as faces todas já com a própria lixa para irmos a zonas de difícil acesso ou para irmos aplicando. Ok, e é aqui, super, okay. super prático. E é fácil prático. De, de utilizar. Existem também uh, em folha, onde nós podemos também ter um tacozinho em madeira e uhum. fazer a aplicação. Okay. E já temos que improvisar um pouquinho o taco e às vezes não é muito não é Mas tão fácil. Mas também existem de uns de plástico já prontinhos para prender a, a lixa. Uh, e existe também, em máquinas, mas como nem toda a gente tem máquina Sim. em casa, isto, desse, é dessa opção. isto é muito prático. Temos aqui outra. Boa! Então, se precisamos de, de repetir o processo, temos de lixar a primeira camada, ou seja, se precisarmos de... de é uma boa pergunta, exatamente. Uh, o lixar a primeira camada também vai ser um bocadinho, um, no contexto da primeira aplicação, ficar mais regular ou não. O ideal é sempre, antes de uma nova uh, aplicação, passarmos uma lixa. Como tu vês, nós sem querer colocamos sempre este dentro do de produto. É e então, em vez de estarmos a criar camadas sobre camadas, é sempre preferível. Uma lixa fininha para escolher aqui esta zona, ok? E Mas nunca vamos ao centro. Ou seja, o que estás a dizer é ser mais à volta. Mais à volta, porque o centro vai ter tendência Volça. a ser a retraído, ok? Mas de qualquer das maneiras, com estes tacos de lixa, se... Sim. Passarmos aqui, também não é por aí que vamos criar mal no interior. nós até queremos, é que, nós até queremos é que, é que esteja aqui a massa, que é para ela também ser açegada. Exatamente. Para exatamente. Para Vai-nos demorar ainda mais o processo. Claro que o, o ideal será sempre fazer uma primeira lixagem antes de repetir a aplicação de, da massa, um, se for necessário. ok? Muito bem. Podem colocar as vossas questões, estamos aqui para responder, Pronto, está à vontade. Estamos aqui para responder, Muito exatamente. Muito obrigado. Massa aplicada furos, tapados, lixa feita, passo seguinte. Este é o passo que eu gosto mais. O passo seguinte? Ok. Aplicação de primário. Não. Aquele então. passo que eu gosto mais é o da fitinha. Ah, o da todo fitinha! Lado. Para as Boa. fitas, ao, ao lado das tomadinhas todas, olha, rodapés, é a parte que eu gosto de fazer. Dizem-me sempre isso. Acho que vais ser contratável agora para futuras aplicações. Já vou aplicações. aqui Exatamente. algumas. Fitinha. Existe nesta dimensão e nesta mais larga, ok? E agora estou no formato, este ainda não utilizei. Este formato. este formato é mais específico para os rodapés, porquê? Porque tem esta parte interior com fita e este bocado aqui com o cartão. Faz logo a proteção 2 e Exatamente. 1, Exatamente. Né? Então, vamos imaginar aqui que a nossa parede é o término, que é o rodapé, uhum. ok? Cortamos esta, Colocamos esta fita sobre o rodapé e estes 15 centímetros de cartão Ficam logo, a proteger. Ficam logo a proteger aquele cantinho para evitar este tipo de situações que tivemos há pouco também com sim, a massa. Sim, sim, sim. Contudo, muito importante também, temos aqui também pela mais-valia, um plásticozinho plástico, mais é? um no chão também é sempre pelo seguro. Ou um bocado de massa que cai, uhum. ou um pó que fica da lixa, ou um pingo de tinta, e aqui estamos sempre seguros a com isto. logo a proteção toda. Exatamente. Em relação à fita, como estávamos a falar, temos dois tamanhos, que são os mais usuais. Temos este mais fino, que normalmente utilizamos para a sanca e para a vedação das portas. Ok. E temos este um pouco mais largo, que pode ser igualmente utilizado para essa situação, mas, como ele é mais largo, muitas das vezes utilizamos mais para a proteção das tomadas e do, dos interruptores. Okay. E depois também tapar logo... O... Tal e qual. Tal e qual. Nisso, disse ou então, ou então, na dúvida, como aqui temos mais margem de erro, se nos sentirmos mais à vontade em é pôr isto na sanca e na duela da porta para garantir que não vamos pintar o que não queremos... Vamos a isso. Pois, muito bem. Somos livres? Somos livres? Vamos a isso. Mais nada. E depois de estar tudo... limpeza, hum... as massas para tapar os buracos... Protegemos tudo para Protegemos tudo, okay. exatamente. Vamos é então. para depois não haver cá, ai, que uma tinta para ali, que eu não queria. <risos> e agora como é que eu limpo? Protegemos tudo. Estamos prontos para fazer a aplicação do primário. que aplicar primário? Porque é que há tantos uhum. primários? Porquê é que existe tanta diferença? Em que é que utilizamos um? Em que é que utilizamos o outro? Então, os primários também são divididos em alguns grupos. Existe... Este nosso primário de Luxens, que é o primário universal, que já vai no contexto do Ecolabel. Está. Aqui está. Do que estávamos a iniciar aqui a nossa conversa. Queres falar um bocadinho, eu não sei, pela parte do, do ecológico, essas tintas ecológicas? eu Também não tinha conhecimento, acho que é espetacular. Vocês todos sabem, temos tintas ecológicas no Ramerlan, por isso se quiserem, estão à vontade. Exatamente, e para, fazer, para fazer uma visita e ver tudo o que temos disponível. Em relação a estes produtos ecológicos, uma das grandes vantagens Isso é mesmo. no cheiro. São produtos que, okay. a nível de cheiro, são praticamente. Uh, não sentes? Né? Não sentes não, sentes, sentes? não Já tens... não é aquele cheiro mais tóxico? Sim, nós tínhamos muitas. Há muito as pessoas que mente... até gostam daquele cheiro da tinta. Pois é, pois é, mas tínhamos tinta... muito em mente, cada não. vez que íamos fazer pinturas em casa, há ah, três dias sem lá entrar, não podemos dormir. Um quarto, ninguém pode dormir no quarto. Exatamente. Estes produtos ecológicos estão cada vez mais formulados para que existam menos componentes químicos uhum. na, na adição do produto. Logo, vai fazer com que se, a, a seca é muito mais rápido, que não tenham cheiro, que a lavagem de todo o material que vamos utilizar seja composta sem utilização de diluentes, nem acetonas, nem químicos. Logo, acaba por ser uma mais-valia a utilização uhum, deste, destes é, produtos. E a marca da casa, não né? E a marca da casa. É a nossa marca da casa, por Exatamente. isso é espetacular. Então, temos este primário da Luxem, como estava a dizer, que é um multissuperfícies. Dá para uhum. aplicar tanto em paredes de estuque, em pladur, em madeiras, em PVC's, em diversas situações. Quase universal, não é? Exatamente. Para quase tudo. Uma das características deste primário é a opacidade. E o que é que é isto da opacidade? Quando temos paredes com uma cor muito diferente daquela que queremos uh, aplicar de seguida, precisamos de um primário que tenha capacidade para tapar aquela cor e nós conseguirmos então colocar uh, a cor que queremos. Olha, já que falas aqui na parte do primário, temos aqui mais uma questão. Então, é co conveniente aplicar primário em toda a parede ou só na parte reparada? Não, é sempre conveniente aplicar em toda a parede. Segurança, outra vez. Exatamente. Porquê? Lado. Claro que a zona reparada vai ser sempre aquela que vai ter mais evidência. ou seja, se nós agora chegássemos aqui e começássemos a pintar, a tinta ao secar vai ter uma absorção aqui diferente do que vai ter aqui. Porque a massa, como é uma coisa que está aplicada de novo, Uh, vai ter uma maneira de absorver diferente à restante parede que já tínhamos uh, okay. sem nada, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, então, o ideal quando fazemos aplicações de primário é aplicar na parede toda. Independentemente de ser porque tivemos a fazer reparações, ou porque temos paredes com umidade, ou porque vamos neutralizar uma cor. Uhum. Ao fazer a aplicação do primário é crucial que seja em tudo, porque se não aplicarmos a tinta, vamos começar a ver manchas, que é o absorver da tinta em zonas diferentes. E diz-me uma coisa, aplicamos só uma vez, só uma camada, ou por acaso nestas zonas faz sentido colocar uma, duas camadas? Eu acho que, que, é que assim, regra geral, só aplicamos uma camada. Uma. O que é que é mais fácil fazer? Normalmente, quando estamos a aplicar e é feito este tipo de reparações, nós temos tendência a, em vez de começarmos logo a aplicar o primário com rolo, ir buscar uma trincha okay. e fazer a aplicação nas zonas de, de reparação as zonas mais danificadas, as zonas mais ok? E, mais danificadas. e depois, com o rolo, aí sim aplicamos por toda Divente. a superfície. O primário, como tu bem disseste, regra geral é só uma demão. Pode haver necessidades onde seja aplicada uma segunda demão. Por exemplo, imagina que tens uma parede desta cor e agora já não queres mais ter uma parede desta cor, queres ter branco, branco exemplo, ou vez. uma cor mais neutra. Se tu aplicares agora aqui o primário é normal que vais sentir, quando ele seca, que fique ligeiramente manchado. E okay. como a cor é muito escura, para garantirmos que ela vai ficar completamente neutralizada, aqui uma segunda de mão pode ser uma mais-valia, ok? Ok, então já quando colocamos o primário, já faz sentido quase deixar de ver a cor, não é? Sim, sim. Embora estes primários sejam bastante opacos... De podemos abrir este depois se tu quiseres, este aqui, se tu reparar, já é um primário muito mais denso, é um primário muito mais opaco, já para fazer com que estas coisas sejam neutralizadas quando nós fazemos a aplicação do primário, este primário aqui da Luxembourg também, com o símbolo ecológico, é um primário para situações onde existam fungos na parede, ok? este não tem essa, esta, essa característica, este sim tem, okay. é um primário muito mais líquido. Porquê? Porque este primário o que vai fazer é penetrar no poro, no poro da parede, evitando uh -huh. que o fungo se volte a formar. Okay. Pronto. Daí aqui, a ver... Depois daquela limpeza toda, até é interessante colocar um primário também anti Antifungos, antifungos. exatamente. Uh, claro que o primário antifungos só nos vai conseguir ajudar a 100% se estiver tiver a ver com própria condensação interior ou zonas que tenham pouca respiração, por exemplo, um, casas de banho sem janela ou com, uhum. com uma respiração uh, não própria para os banhos tomados, por exemplo. Um, contudo, se tiver a ver com alguma situação por parte da exterior que esteja mal isolada, Vai aqui retardar um bocadinho o aparecimento, mas não vai conseguir uh, combater a 100%. Como sempre, milagres, sempre. no fundo. Exatamente, né? exatamente. Ah, pode... uh, isto, estes primários fungicidas ou todas as tintas antifungos que nós tínhamos à venda nas nossas uhum. lojas, têm sempre a ver com essa característica interna, okay? ok? A própria condensação que se forma interiormente, se soubermos por algum motivo... Existe uma fenda por, na parte exterior, alguma talha que está partida que a água vai continuar a entrar. Isso será o foco. Já é uma obra diferente. Exatamente, exatamente, isso será o foco do, do, para a resolução do, do problema. Bem visto. Aplicação primário. de primário. Vamos aplicar aqui nesta parte que não tem a massa. Ok, okay que, porque a massa ainda não secou. Vamos a isso. Eu vou utilizar a trincha, sabes porquê André? Porque o rolo que eu tenho aqui é um bocadinho grande e eu acho que não vale a pena estarmos a não, não vamos isso, a... fazer a aplicação. Guardamos vamos se calhar trincha. para aplicar depois outras tintas. Então, o primário, como te disse, tem uma consistência bastante densa. Se queres mostrar, se conseguimos ver. Conseguimos. Um bocadinho okay. mais denso. Nota Exatamente, é um bocadinho mais denso. Aqui faríamos uma primeira aplicação nas zonas mais danificadas, OK? E depois então com o rolo, o primário, não sei se tu estavas a reparar que eu estava aqui a fazer os isso, a técnica o... de, da pintura. Sim, o primário podemos brincar um bocadinho com esse com essa aplicação porque o primário não vai ficar visível, OK? Desde que não se criem alturas com sobreposições, podemos Pode fazer em vários sentidos. Podemos fazer se não há um bocadinho problema. em vários sentidos. Com a tinta não, com a tinta temos que ter um sentido para fazer a aplicação, porque senão depois a uh, sombra, vamos ver aí as, as marcas é, do globo. É, até faz aquelas, parece aquelas pequenas sombras, né? aquelas exatamente, pequenas manchas. Exatamente. É e assim, uh, para paredes que estejam muito danificadas ou que possam estar muito danificadas com uma aplicação de tinta, principalmente de cor, isso é muito visível. Há que ter okay. muita atenção se formos aplicar tintas com cores fortes em, em paredes que estejam um pouco uhum. danificadas, à contraluz não tivermos aquela preocupação da aplicação do rolo, uniformemente uhum. e tudo Você mais. Você acaba de que ficam aqueles, aqueles traços, não é? quando Porque porque nós também ao fazermos a aplicação das tintas, muitas das vezes as pessoas têm tendência de colocam na lata e rolo para a Direto. <risos> então, depois também, sem querer, temos tendência a fazer muita força no rolo e estas laterais aqui levam sempre a excedentes de tinta. Então, muito importante também termos um tabuleiro para ser mais fácil o trabalhar. Colocamos aqui a tinta e tiramos sempre o excesso. Mas okay? aqui uma questão, já que estás aí com o rolo na mão... Então, bora lá. Então, há alguma técnica para escolhermos a trincha ou o rolo? Uh, sim. As trinchas e os rolos também estão classificados com o tipo de parede. Pois é isso. Deve ser deve deve um sentido para o rolo e outro sentido para a trincha. Exatamente. Quando fazemos aplicação de trincha, a maior, maior parte das vezes não vamos pintar uma parede inteira com a trincha. A trincha uhum. serve só para fazer recortes. Uh, aí está, as tais zonas junto do ao rodapé, rodapé as das sancas, as do interruptor, isso são feitas sempre pri em primeiro lugar. A parte que é feita de recorte é sempre em primeiro lugar. Okay. O rolo vai de seguida uniformizar tudo o resto. Tem que ir logo de seguida, não podemos esperar muito, não pode deixar marcas. Nunca não vou esperar muito, exatamente. Quando começamos a fazer as pinturas, começar então pelo recorte, o cuidado da proteção, como tu tinhas mencionado, uhum. e de seguida começar a fazer essas zonas de recorte. Tanto que muitas das vezes as dúvidas dos nossos clientes é em relação ao tamanho da trincha, eu penso que nunca nada superior ao 40 será, fará sentido para fazer os recortes, porque não precisamos de nada maior do que Sim, isto. porque há aquelas maiores e tudo. Sim, já, existe aquelas já não maiores, faz sentido. mas normalmente é para outro tipo de aplicações. Ok, porque esta chega bem para ocupar <risos> o canto e depois já apanhar o rolo no fundo. Exatamente. Depois o rolo uh, também existe uh, com vários tamanhos. Este que eu trouxe é o maior. Posso experimentar? Podes, claro. Já agora? Estás em casa. Podemos? Posso experimentar aqui na tinta? Podes, para ver pode, pode. Estava curioso. Eu vi ali, era branco. Sim, sim, sim. É, ali não. A, estás a ver uh, um, a selar já mais aquela cor. Esta é a minha curiosidade. O objetivo é nós termos algo assim, sim, mais sim, selado. Cal por tapar logo... Se fosse aquele primário, por exemplo, como ele é mais transparente, nós praticamente íamos não... continuar a ver o azul, porque ele é para outra finalidade, ok? Não sou pintor. Não és pintor, mas, uh, olha, pelo menos para colocares a fita, estás impecável. Uh, que é uma parte que tu gostas de fazer. Bora. Em relação depois à aplicação do primário, outra vez, tempos de seca, uhum. vamos precisar, no mínimo, das 8 horas. Nunca devemos pôr... Uh, Fontes de calor direcionadas à parede, muitas das vezes as pessoas é ah, mas 8 horas é muito pois tempo. Já ouviu um bocadinho essa técnica, não 8 é? 8 horas é muito tempo, então isso se eu colocar lá um aquecedor ou algo do género, não é uma mais vontade de fazer. Vai, ajudar, okay? vai ajudar, só que não está a passar pelo processo natural da evaporação dos produtos, ok? Uh, e até podemos estar sem querer a fazer com que a tinta, ao estar a receber muito calor, que não é normal, que a própria a própria tinta comece a criar alguns grumos, porque a secagem é mais acelerada do que aquela que está prevista. Ok, até pelo calor e tudo pode começar e a criar Exatamente, aquela, e às vezes não é visível de imediato, só quando começamos a fazer uma segunda aplicação, ou até mesmo no decorrer do tempo, é que começamos a perceber ah esta zona aqui está tão áspera, porque é que será, e tudo mais. Muitas das vezes tem, por queremos avançar aqui o processo... De cura das tintas, dos primários, do que seja. Outra coisa muito importante também: janelas abertas, a fazer muita corrente de ar também não é uma mais-valia. porque Pós que andam no ar, okay. coisas que andam no ar, vão se colar todas aonde? na nossa na parede. parede. É. E então, depois de estar seco, lá vamos nós outra vez. ei está cheio de ondas e de saliências. Para a nossa amiga é desnecessário estarmos a ter que voltar Cara, a deixar tudo, tudo outra vez, tirar. exatamente. Por okay. isso, podemos isso é ter uma dica. Janelas Temos sempre abertas, tendência do, tudo aberto e fazer correntes de ar e não é, não o melhor. Podemos né? ter uma janela aberta, OK, mas não de modo a haver correntes de ar, que é para não haver cá esta circulação dos pozinhos, principalmente em casas onde estejam a decorrer várias obras, muitas das vezes naquele local. Não há pó, não é, mas por o facto de haver uma lixagem de um chão, ou no de umas portas, lado por no, no outro lado pode acabar por levar as partículas de uns sítios para os outros. Então, vamos um bocadinho Sim, só... Sim, já andamos bastante, já, já andamos a explicar bastante, aqui vamos um aqui um bocadinho, tudo. a partir do, do, do início, que é para ver se não fica nenhuma dúvida. Limpeza, não é? Termos em conta os produtos de limpeza, reparação e aplicação de primários. Tudo com os tempos de, de seca uh, uh, estipulados. Pintura. Podemos passar para a aplicação das nossas tintas. Que mais uma do, vez... Duas tintas. Trouxe duas tintas. Que mais uma vez... Conseguis mostrar o simbolozinho? Consigo. Consigo. Conseguem apanhar? Exatamente. Estava aqui a ver. Aparece logo aqui este verde, não é? Cuidado que essa latinha está aberta. Está aberta. É? Sim. Que é aquele nosso azul. E o outro, trouxeste aqui duas Trouxe tintas? Trouxe duas porque um, existe também muita dúvida do mate ou do acetinado. Isto tem a ver com um acabamento. Okay. o acabamento. O mate uh, são estas tintas mais bassas, sem reflexão de brilho. Os uh -huh. acetinados são aquelas tintas com ar um bocadinho mais plastificados. São mais usadas em zonas mais úmidas mais uma vez, volto a dizer, cozinhas e casas de banho, uh, contudo, se achares que na sala que gostas de ver este, brilho, é este, este aspecto, no Marte. hall, uh, no quarto, o que seja, pois bem, não é por aí que não se vai deixar de aplicar essas tintas. Estas tintas acetinadas têm também o facto de serem muito mais laváveis, uhum. onde nós podemos quando existem aquelas pequenas sujidades, passar um pano úmido, ok? Ok. Na mate, isso também é possível, não convém a ser uma coisa tão frequente. Daí estas tintas serem um bocadinho mais direcionadas, então, para cozinhas e casas de banho, que é onde temos mais tendência a que isto aconteça. Tem também... Se aplicarmos uma tinta mate, já temos de ter outros cuidados. Sim, porque, por exemplo, uma tinta mate nunca vai aguentar tanto a lavagem, uma Coisa frequente e até mesmo produtos químicos do que uma tinta acetinada. Boa. Esta tinta acetinada também tem um tratamento de fungicida, ou seja, é um complemento aqui deste primário. Para zonas mais úmidas, o ideal é fazer a aplicação do primário e da tinta com o tratamento de antifungos. Mais uma vez te digo que tem de sempre a ver com a própria condensação que se forma interiormente, termos sempre cuidado. Quem tem casas de banho com janelas, abrir frequentemente, deixar arejar para que nunca fiquem, uh, nunca cheguem às vezes a um estado tão crítico de ter que utilizar produtos uh, mais abrasivos. Já uh, com fungos, ter aquelas paredes já todas assim meio escuras. Exatamente, né, exatamente. Canhos. Ou quem não tem essa possibilidade, essa possibilidade de ter uma, uma casa de banho com janela. Também há situações daqueles, um, das ventaxes. Sim. que são colocadas, consoante as dimensões de cada, de cada superfície, para haver então a extração do vapor de água. Uh, em relação aqui à aplicação da tinta, não vamos sei pintar. se queres... vamos aplicar aí também... Fica. Gosto sempre desta parte prática. É pá, André, tu vais, sair, tu vais sair daqui e vais... Uh... Não, não, isto está a ser perigoso porque tu estás a dar-me vontade de pintar. Ui, ui, Eu preciso ui, pintar ui, a minha ui, casa, ui, por isso ui, já ui, estou ui. aqui boa, boa. Até estou a ficar nervoso. Então, em relação aos rolos, que há bocadinho ficamos só então pelos, um, pelos pincéis. Os rolos também já têm a fórmula do anti o que é uma mais-valia para evitar que mesmo que a gente ponha isto tudo dentro da lata, o próprio rolo não... também tem um sistema que ajuda a absorver um bocadinho. Claro que o ideal é sempre uh, uh, uh, transportar a tinta para o tabuleiro e depois retirar o excedente. Em relação aos rolos também, só alertar que existem rolos para paredes com acabamento liso, que é o caso das que temos aqui, okay. ou também existem paredes, Uh, ligeiramente mais areadas, aquelas com, com o pico tado, sim, aquela sim, tinta sim, de areia, sim. não deveremos utilizar é estes rol. rolos. Porquê? Porque este rolo tem uma altura de pelo específica, que vai trabalhar em zonas lisas. Quando temos uma tinta areada, precisamos que a altura do pelo seja superior, para conseguir entranhar mais facilmente naquelas rugosidades ok? Uhum. pronto Em relação à sim, tinta... Já sabem, se quiserem colocar algumas questões, coloquem, nós estamos aqui para Sim, responder. estejam à vontade. Já colocaram algumas, nós estamos aqui à espera de mais dúvidas que tenham, estão à vontade, está bem? Sim, senhora, estamos pois. cá para esclarecer. Estamos cá para isso, certo? Estamos cá para isso. Houve, agora deixaste-me aqui bastante... Diz uma coisa. Diz, diz. Por exemplo, esse rolo é para, para pintar paredes lisas. Uhum. Se, por exemplo, for madeira, já tem que ser um rolo diferente. Já tem que ser um rolo diferente, porquê? Porque, embora as tintas sejam de base aquosa a maior parte delas seja de base aquosa, a tipologia de rolo também já vai ser diferente. Porque nas madeiras queremos acima de tudo que fique com o aspecto mais lacado possível. Pois. E daí a altura do pelo ser, tem, que ser diferente. tem que ser diferente. Uma das coisas nos rolos também, embora eles tenham este pelo assim um pouco mais curto, é sempre uma mais-valia passarmos por água são coisas novas e... Ah, ok. Fazer uma pequena lavagem ah, porque do É Uma pequena limpeza. Até... Basta apenas só passarmos porque em água... Já, já me aconteceu. Uh, ou seja, eu estar a pintar é e na parede e depois começar a ficar é aqueles desagradável. Exatamente. Já me aconteceu. Estás a ver? Olha, eu agora tirei aqui só uma pequena passagem. Posso... Ah, Podes, agora. claro. Podes, Existe, por porque aí. isso é embalado e há sempre algumas cerdas que ficam soltas Uh, e se nós não tivermos esse cuidado, uh, está, é, é como eu te estava a dizer, é muito desagradável estarmos a, a concluir a nossa pintura. Já limpámos, já fizemos tudo e, e estamos a a temos tinta que voltar e... um bocadinho atrás. Por isso, basta única e simplesmente passar por a água, ir fazendo assim, ou aqui a nossa coque ferramenta que um pouco. Para além de poder tirar o, o excedente da tinta quando acabarmos de pintar para depois lavar. Podemos passar aqui uhum, também para tirar do... tiro... exatamente, uh, aqui alguns, algumas cerdas soltas. Entretanto, se me dás licença... Mas é isso. Eu gostei dessa parte. Tu gostas desta parte. Já percebi. <risos> isso é bom. Isso é bom porque brevemente vou receber fotografias de uma casa totalmente remodelada por ti, André. Por mim, não é? Por ti, exatamente. Brevemente vou ter que pintar a minha casa. Olha, e pode escolher uma cor destas, porque isto está na Uma das na cores moda. de tendência. Exatamente. Então, devemos molhar inicialmente bem o rolo. Bem. Ou seja, aqui um bocadinho até sem pressas, não é? Temos sempre tendência Sim. logo a deixar eu, eu a tinta é, também eu entrar no rolo. Eu acho que rolo. às vezes... Exatamente, deixar a tinta entrar no rolo. E depois temos esta parte aqui para tirar o excedente. Eu vou tentar... Sim, não tens as melhores se... condições, mas aqui vou, vou pintar aqui, um aqui acima, Pinta, ok? À vontade. Vou pintar aqui acima e então aqui, na nossa primeira aplicação, não há, ou seja, podemos fazer o sentido de cima para baixo, uhum. baixo para, não andar aqui tanto aos S, ir fazendo uma aplicação num sentido mais único, vá. Uhum. No, no final de fazermos uma primeira aplicação, existe aquilo que nós te, uh, dizemos que é o afagar da tinta. O que é que acontece? Nós temos sempre tendência de começar de baixo para cima, não é? Fazer Sim. a aplicação e o ideal é, para que não existam as tais marcas, como Sim. estavas a dizer há pouco, cruzar a tinta, ok? Uma segunda aplicação cruzando Seja a tinta. Seja cruzada. Okay. Exatamente. É Porque também. acaba por a tinta também... Uh, sendo cruzada, aquilo que nós chamamos o afagar da tinta, acaba por ir corrigindo as pequenas imperfeições. Nós aqui estamos a trabalhar num espaço muito pequeno, comparado, existe, com o, sim, é comparado com as nossas paredes, e uma das questões também que é muito colocada é ok, eu acabei aqui e agora vou continuar, vou molhar o rolo outra vez, é onde é que eu começo? Aqui, logo ao lado, venho mais para trás. Às vezes tem me tinha essa dúvida, se temos que começar assim um bocadinho mais a meio para também quase trazer o tinta e exatamente. acertar. Então, imagina que eu agora completei aqui, isto é, é, é metade da minha parede, okay. por exemplo, e eu vou novamente molhar o rolo e não vou começar exatamente no centímetro a seguir. Ou seja, eu venho sempre buscar um bocadinho do anterior estás a perceber para ir para fazer fazendo, a transição exatamente também, é? a transição e para eliminar alguma marca que possa ter deixado na primeira aplicação quando estamos a fazer aplicação de tintas independentemente uhum. de serem cores ou serem brancas a primeira de mão claro que é sempre um bocadinho menos não vai ficar perfeito, não exatamente, é? Exatamente, porque vai haver sempre zonas que nós sem querer não passámos ou até achamos também, que tínhamos. Às vezes passado. as zonas da parede se criar, também vão sugar mais do que outras. Não exatamente, é? então, vezes, exatamente. É e, e nós, sem querer, ao fazermos a aplicação, também pelo ângulo onde estamos, ou porque estamos em cima de um escadote, ou porque estamos com um extensível e não vimos exatamente uh, uhum. por onde aquela zona que nos falhou. Por isso é que também muitas das vezes as pessoas perguntam ah, mas é mesmo necessário uma segunda de mão? Normalmente sim até mesmo quando temos a parede branca e queremos voltar a aplicar com branco. É sempre necessário uma segunda de mão porque, como te digo, há sempre alguma zona que sem querer nos falhou uhum. e a segunda de mão vai sempre uniformizar okay. esta... E diz uma coisa, por exemplo, tu colocas a primeira de mão, nesse uhum. sentido, nessa parte uhum. vertical, e não fica tão perfeito. E depois a segunda já é da, da forma horizontal para Nós fechar... Nós podemos fazer esse, não... esse afagar no mesmo momento, ou seja, eu apliquei agora esta primeira camada assim e posso de seguida, sem deixar esta tinta secar, fazer. Com licença? É isso. O cruzar da tinta, ok? E eu estou já na primeira de mão. Já estás a fazer este a processo Fazer o afagar da tinta, está okay. bem? Tinha noção que não, não convinha estar a me dar o sentido. Sim, sim. Uh, o que não convém é. Como estes rolos têm pelo e tudo o que tem a ver com tecido. Embora não seja tão visível, se tu colocares o, o pelo neste sentido, uhum. ele não vai ter o mesmo pigmento se colocares neste sentido, ok? Por isso é que quando tu terminas uma aplicação, essa sim é feita sempre no último sentido. Eu na primeira de mão posso aplicar assim, uhum. ok? Mas se eu for afagar a tinta, eu vou começar daqui para lá e daqui para lá. Daqui para lá. Mas logo fazendo. Exatamente, logo um momento faz vou... logo afagando. Não, porque o correr do pelo vai fazer com que a tinta possa ter uh, efeitos uh, uh, diferentes. Aqui, aqui, um bocadinho fora do que estamos aqui agora a falar, uh, então temos aqui a questão. O teto do meu WC, onde há banhos, aí está a na uhum. um bocado, uhum. não tem umidade visível, manchas ou fungos, até está tá tudo branco, <risos> tudo impecável. Mas um tempo depois de, de pintar a tinta, uh, a tinta acaba por descascar um pouco. Uh, foi pintado em abril, uhum. está a descascar agora, recentemente. O que é que poderá ser? Então, o que é que poderá ser? Pode ser duas... Uh, assim, inicialmente, podem ter a ver Olha, com... Olha, o cliente até pessoas. diz que a casa de banho é bastante arejada. Ok. Então, o que pode acontecer é... O fungo não se formular visivelmente, ou seja, por manchas escuras ou, ou, ou amareladas, mas, efetivamente, a água existe lá, ok? A nossa água dos nossos banhos existe e pode eh, ter ficado condensada na parede. Uhum. E na altura que foi feita a aplicação da tinta, pode ter a ver com duas situações. Ou a zona não estava totalmente seca e nós termos aquela sensação de tocamos, está tudo ok, podemos fazer a aplicação da tinta okay. e a água estar lá e agora estar a fazer a reação com aquela baixo, tinta. Okay. Ou então pode também ter acontecido, que não sabemos se é o caso, de haver aplicação de algum produto de limpeza ou tudo mais, de não ter sido neutralizado, a... ok? Não sabemos, há que fazer depois seja, dessa questão. pode ter sido a limpeza antes de pintar, não pode não ter feito a limpeza? Por exemplo, há algum produto que utilizamos para limpar, que se não neutralizarmos, por muito uh, ecológico que o produto possa ser, ele está lá e às vezes pode ter reação com a tinta, ok? okay. Pode ter sido uma dessas questões, claro que agora só falando mais com com, com claro, o bem, mas pronto, para tentar... Já dá para aqui para perceber um, uh, um bocadinho. Exatamente. Uma coisa que eu reparei, que está a parte das tintas ecológicas, eu deixei aqui até passar algum tempo okay. não cheira não nada. Não cheira nada. Estamos aqui e não cheira nada, aqui assim, não tem a, aquele cheiro de Exatamente. De e até se aqui, é é? aqui nesta zona nem tanto utilizar apliquei inocentes. mesmo agora, mas aqui na zona onde tu aplicaste o primário... Já está. Ou seja, não estava pronto para fazermos eu não agora posso uma fazer, aplicação. Sim, mas já estou sujo. Pois é, não parece que... tu, não dá, tu não dá, mas eu, eu, mas eu posso fazer está o está teste está está do seco. algodão. Ou seja, ao toque, isto seca muito rápido. Claro que todos os componentes ainda estão aqui a trabalhar e ainda está a secar. Por isso é que convém sempre respeitar uh, então estas horas de, okay. de secagem. Mesmo que até a massa nota-se logo já mais sim, sim, sim, mesmo até a massa tu notas já que ela já está a curar um bocadinho. Claro que, uh, ao toque, isto tudo nos parecia pronto para fazer aplicações, mas... me agora de uma dúvida que tenho. Boa. Então, nós colocamos a fita. Uhum. Qual é que é o momento ideal para tirar a fita? Então, o momento ideal para tirar a fita é logo a seguir que fazemos Ou a seja, conclusão. Ou seja, neste momento era logo tirar a fita. Não, porque neste momento ainda nos falta dar uma, uma segunda, segunda de mão. De mão. Mas... Já me sim. precipitei. Nós, ao fazermos a aplicação deste material de isolamento, tudo o que seja fitas de pintor, até mesmo estas, este tipo de fita não convém ficar colado muito mais do que... vá, vamos exceder as 48 horas. Porquê? Pois. Embora estes sejam fitas um bocadinho mais sensíveis, é um facto, mas a própria goma da fita vai depositando uh, na superfície uh, que, que está colada e corremos o risco depois de, ao tirar ou ficar lá alguns restos de fita que temos que ir tirar com um bocadinho de álcool ou algo do género, ou até se tornar, um, a, a, ou, ou seja, ou até ou fazermos a, a, a remoção da fita depois de muitos dias da tinta estar seca, Sim. de soltar. Por isso, é, depois até estala, né? Até tá aquela, já, aquela camada já está seca e acaba vir atrás. O ideal é aplicamos a fita, pintamos, deixamos secar, fazemos a segunda de mão, tiramos Tira. a fita. No teu caso, o que podes fazer é cada vez que vais aplicar uma camada de tinta, tiras Tu gostas de fazer a aplicação da fita, por isso estás à vontade é, é, é pôr fita. Não, não, já estou não. aqui cheio de vontade de pintar a, Pronto, a minha casa. O ideal depois, então, como te disse, é concluímos a segunda de mão, está pintadinho, fita, tiramos. Tá então, para finalizar, mais alguma dica? Já deste bastante? Sim, para finalizar mais alguma dica, só pode ser fazendo uma visita. Lá ah, uh, em Alfredo. Em Estou fazendo uma visita. Por isso, se tiver dúvidas, pode aparecer na loja de Alfragido. Vai lá está a Liliana. Segunda até agora domingo. da parte da tarde. Segunda a domingo, exatamente. Das 8 às 20h, algumas. até pode aparecer e perguntar mesmo. Claro, claro. Ou outra loja qualquer, o Ramerlano. Sim, né? sim, sim, sim, também. Não é preciso ser. Lojas mas... espalhadas por todo o país, por isso apareça. Ok? Sim. Então, Liliana, muito obrigado. Obrigada, eu André. Quero ver fotos desse, dessa remodelação. Depois. Vamos ter que aguardar aqui um bocadinho, também da okay. parte de inverno, mas okay. certamente vai, vai acontecer. Ah, já agora, desculpa lá. Uh, agora, lembre-me dessa questão. Uh, inverno, verão, quando é que pintamos? Não, não há uma data específica para fazer aplicação de pinturas. Como, como mais uma vez vamos relembrar, nem por excesso, nem por falta. Aplicação das tintas também, nem alturas muito quentes, não é bom. porque Há uma absorção muito grande, as paredes estão muito quentes, a tinta seca demasiado rápido, há tendência a termos que fazer mais... Ou seja, até mesmo para nós que não temos tanta experiência, estamos a aplicar a tinta, aquilo está logo a secar, uhum. não nos dá tanta margem de manobra. No inverno, só não é muito aconselhável pintar, se forem zonas mesmo com muita tendência à umidade. Uh, por isso, verão... Inverno, primavera, é sempre uma boa altura para fazermos uma pintura, é sempre uma boa altura para fazermos uma mudança lá em casa. Claro que temos que ter sempre aqui alguns parâmetros em, em atenção, mas é sempre uma boa altura muito para podermos fazer. Essa dúvida, estava, estava a dúvida, a esquecer. Sim, sim. No, no verão é um bocadinho mais por, por, por, pelos tempos de seca, porque, como está mesmo muito calor, há aquela, aquela necessidade de estamos a fazer a aplicação da tinta e, sem querer, as nossas paredes estão mais quentes estão a absorver mais e está a secar mais rapidamente, mas, contudo, também podemos fazer uma então, pintura quer dizer brown. que, estás-me aqui a tramar um bocadinho, quer dizer que nesta altura do ano podemos pintar. Força, força. Ok, estou tramado. Estás tramado, estás tramado. Então, muito obrigado, Eliana. <risos> obrigado, muito obrigado. Obrigada a todos. A continuação de um ótimo trabalho. Já sabem, se quiserem, estar aqui a Eliana em alfragite. Se quiserem comprar, seja em qualquer loja do país. Tal e qual. Amanhã vamos continuar com a nossa Green Week, vamos ter os repair cafés. Vamos um ter erro café de reparo a minha ferramenta elétrica, tenho o reparo a minha cadeira de madeira e tenho o reparo ferragens. Por isso, continue desse lado e acompanhe-vos. Muito obrigado e até à próxima.